Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de mentoria para aprendermos como obter resultados reais com a numerologia. Se você curtir, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e eu já vou começar essa mentoria de hoje te fazendo uma pergunta direta. Como anda a sua autoestima? A maneira como nós nos percebemos é muito importante, né? mas não é a questão mais importante para a nossa felicidade e para o nosso sucesso. A imagem que temos de nós mesmos ela é construída através de muitos fatores e principalmente de muitas influências. Né? E dentre essas influências estão as críticas e as opiniões. Né? Mas é, e se você não estiver firme na maneira como você se vê, se percebe e se entende? Né? E se a visão que você tem de si mesmo não estiver clara, né, se o processo de autoconhecimento é, não estiver sendo bem orientado, aí nesse caso várias áreas da sua vida podem ser e serão com certeza prejudicadas, né, e é justamente nessa hora que você começa a questionar a sua capacidade, a sua competência, a sua beleza, o seu carisma, né, você começa a questionar o seu poder pessoal, dentre as muitas outras questões que são fundamentais aí para sua felicidade, né, ou seja a maneira como as pessoas te veem afeta o seu sucesso, afeta a sua felicidade, afeta a sua vida. Então entenda que a autoestima é como uma planta. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que cultivar todos os dias para que tanto fatores externos como internos, né, questões pessoais, aí, não acabem minando a sua autoestima e lerem você a deixar de se admirar, a perder a autoconfiança e a fé é, em si mesmo. Né? Então nós podemos afirmar que a maneira como você influencia as pessoas é muito importante, não só para a manutenção das relações interpessoais, mas para o bem-estar, né? para a autoestima e para a saúde mental no geral das pessoas, e vice-versa. A autoestima ela está diretamente relacionada ao valor que nós damos a nós mesmos, né? mais uma vez abalada, a maneira como nós entendemos, é, como nós nos entendemos, né? como nós nos valorizamos, fica completamente prejudicada. O normal é que nós nos vejamos através de nossas próprias lentes. Do nosso próprio ponto de vista, né? e com esse tendencialismo, digamos assim, é natural que cada um de nós se veja e se entenda de uma maneira muito diferente do jeito como os outros é, nos veem e nos entendem. Né? Quem você vê no espelho, aquele ou aquela que você entende como você, nada mais é do que a sua visão de si mesmo. Né? E na maioria das vezes não é assim que as pessoas nos veem na vida real. E na vida real, a influência que você exerce sobre as pessoas pode criar uma impressão completamente diferente. E é essa impressão que vai determinar as expectativas que as pessoas depositam sobre você, né? o que elas esperam ou não de você, quantas elas acreditam, é, basicamente a confiança que elas terão ou não em você, né? o quanto elas vão confiar ou não. E são as expectativas que as pessoas criam com relação a você que vai determinar a pressão que elas vão colocar obviamente, sobre você, né, o quanto e o que elas vão te cobrar, conforme a impressão que você causa ou não nas pessoas. Né? Então, quando você tem um impacto significativo na vida das pessoas que te rodeiam, né, que convivem com você, seus filhos, seus colegas de trabalho, clientes, parentes, aí, né, até o garçom que te atende na padaria, quando você vai tomar o seu café da manhã na cafeteria, faz a diferença na vida delas e faz muita diferença na sua vida, principalmente. Né? Quando você pensa em você, quando você se olha no espelho, tudo que você vê é a sua visão de si mesmo. Não importa se é boa ou ruim. Mas quando os outros olham para você, interagem com você, eles veem alguma coisa diferente. Né? Eles veem a sua personalidade, eles percebem as suas intenções, a sua bondade, a sua inteligência, o seu senso de humor. Tudo isso é que leva as pessoas a criarem aí uma imagem geral de você e vai determinar o que elas vão pensar de você. Né? Talvez você não saiba, mas é, por mais incrível que pareça, as outras pessoas te veem como mais, com mais qualidades do que você mesmo é, se vê. Né? Mas independentemente da sua personalidade, da imagem natural que você transmite, dominar da influência é determinante para o seu sucesso e para a sua felicidade. Né? E diferentemente aí do que muitos acreditam, a arte de influenciar não é um dom natural, né? a arte de influenciar é uma habilidade que, como qualquer outra, pode ser e deve ser aprendida e praticada. Né? Provavelmente, você já ouviu a frase né, que uma imagem vale mais que mil palavras, mas não é qualquer imagem, né? não existe uma imagem correta, existe a imagem adequada ao momento, à situação, à necessidade. Né? A imagem é consequência da influência que você exerce sobre alguém e pode ser definida como uma habilidade que você possui para afetar o caráter, o desenvolvimento né, ou o comportamento de alguém ou de alguma coisa. E isso, obviamente, exige treinamento. E o desenvolvimento de uma forte conexão emocional, primeiro consigo mesmo, né, depois com os outros é essencial para você dominar essa habilidade, vamos dizer assim, né? E é por isso que eu falei lá no começo, né, agora há pouco, que a autoestima está diretamente relacionada ao valor que nós damos a nós mesmos, né? Mas que se for abalada a maneira como nós nos entendemos e como nós nos valorizamos fica completamente abalada. Aqueles que dominam a arte de influência, né, geralmente são hábeis em explorar as emoções, né? Porque emoções é, são as, as, as emoções que motivam as ações das pessoas. Né? Dominar a arte da influência, é, de influenciar as pessoas, é um requisito de liderança. Né? Atrás de cada grande líder está um exército de seguidores, de apoiadores, né? todos eles agindo conforme as suas intenções, né? em direção à sua causa. E quando você ouve que fulano ou ciclano está entre os, as 100 pessoas, mais influentes do mundo na classificação lá da revista Times, por exemplo, da Forbes, né? Se você reparar, geralmente as pessoas consideradas mais influentes e importantes não são estrelas de cinema, astros do esporte, da música, nem é, filantropos, benevolentes, né? Geralmente são grandes líderes. E olha só que coisa curiosa, a Time 100 que é a lista dos 100 mais é, 100 mais aí né, do, do mundo da revista Times, divulgada mundialmente, define todos os anos as personalidades reconhecidas por encantar o mundo, né? não por mudar o mundo, independentemente das consequências de suas ações serem ou não positivas, elas são escolhidas por influenciar, independentemente de causar ou não, é, alguma mudança positiva. né? É, se você pegar a lista dos 100 mais de 2020, por exemplo, quem está entre os primeiros, né, como não poderia deixar de ser, é um imunologista né, que se chama Anthony Folke, e as fundadoras do movimento Black Lives Matter, o presidente de Taiwan, Tsai Nguyen, e dentre esse meio todo existe um brasileiro, né? Que é simplesmente um youtuber, um medíocre, na minha visão é um idiota incompetente, né? Eu não vou citar o nome, obviamente, mas ele tá lá entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, por quê? Porque apesar de ser um imbecil, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma competência, é... que ao meu ver é uma vergonha para os brasileiros, inclusive, né? É... Ele sabe encantar, né? Não faz nem faz nada de útil, a não ser criar confusão e problema, polêmica, né? Mas apesar disso, ele aprendeu a dominar a arte de encantar as pessoas. Né? Então você está constantemente sendo analisado, influenciado e inspirado, né? seja dentro da nossa casa, na escola, no trabalho, até pelas mídias digitais. Mas o que eu quero saber de você agora é quanto você pode influenciar as outras pessoas e o quanto você se deixa Influenciar por elas, né? Como você se mostra para as pessoas, como elas te veem, né? Será que você está sendo capaz de transmitir aí a sua mensagem corretamente? Será que você está sendo capaz de influenciar as pessoas conforme a sua, a sua conveniência, né? Conforme as suas convicções, fazendo com que elas te vejam como você quer ser visto? Ou será que elas, as outras pessoas que estão te influenciando com a maneira que elas te veem, né? Agora que eu fiz essa pergunta. Que eu plantei essa dúvida essa semente na sua mente, né? Eu quero que você diga sinceramente como você influencia os outros, né? Com que frequência você se perde, se desvia dessa abordagem, se deixa influenciar pela maneira como as outras pessoas te veem aí, né? Me diga sinceramente se você se considera um líder ou um seguidor, né? Você é um influenciador ou você é influenciável? Você mais afeta os outros com a sua maneira como você? Os vê ou será que você se abala mais por maneira que os outros te veem? Né? Quando você for capaz de responder essas perguntas honestamente, é que você vai ser capaz de aumentar a sua influência e será menos influenciado. O né? mais curioso de tudo isso é que as pessoas têm medo de se mostrarem vulneráveis, né? mas as que melhor sabem influenciar, as que mais dominam a arte de encantar as pessoas, usam justamente as suas vulnerabilidades para fazer isso. Né? Aliás, no meu livro Enriquecendo a Vida, é, eu falo, inclusive, em um dos, dos capítulos exatamente sobre isso. Né? Quem quiser conhecer, até o link está aí na descrição do vídeo. Né? Eu falo que para transmitir uma boa imagem, dar uma boa impressão, as pessoas precisam ver como você enfrenta e como você apresenta a sua vulnerabilidade. Né? Você tem que mostrar que é humano, na verdade. E apesar de nós termos aprendido e acreditarmos né, que mostrar nossas vulnerabilidades é uma fraqueza, Mostrar às pessoas um pouco dos seus medos, esperanças, seus sentimentos, é o primeiro passo para construir uma conexão emocional que leva as pessoas a uma ação. Né? Repare que os grandes líderes, os influenciadores, não só se sentem confortáveis em mostrar algumas das suas vulnerabilidades, como eles usam isso para ganhar sua confiança, para ganhar a confiança das pessoas, se mostrando transparentes e autênticos. Né? Seres humanos são imperfeitos e, consequentemente, são vulneráveis. E é isso que forma vínculos entre as pessoas. Vínculos geram confiança e confiança leva a ações favoráveis. Essa é a base da influência. Essa é a importância que há na maneira como as pessoas te veem. Né? E guarda isso que eu vou te falar agora. Pessoas compram pessoas primeiro. Depois elas compram ideias, produtos, seja lá o que for, mas primeiro elas compram pessoas, né? Então dê às pessoas exatamente o que elas querem e em troca, obviamente elas vão te dar exatamente aquilo que você quer, né? Talvez você não tenha reparado ainda, mas você já percebeu o seu grau de influência dentro dos grupos que você vive, né? Na sua família, no seu trabalho, na sua escola, você já tentou reparar? Como você percebe cada pessoa e quanto você influencia essas pessoas com base na maneira como você as vê, como elas se influenciam com base na maneira como elas te percebem, né? É essa interação que causa o um desembaraço ou a timidez, né? Que deixa alguém mais ou menos à vontade em um círculo de pessoas específicas. Essa interação te torna mais confiante e determinada ou te abate diante de um desafio, né? diante aí de uma inquisição que alguém te passa, um pai influencia seus filhos em suas atitudes, né? Já que a criança está em formação e tende a assimilar todos os códigos transmitidos pelos pais. Então, nesse caso, nós temos uma influência de respeito, né? Já um amigo, uma namorada, um namorado influencia as atitudes do outro pelo caminho, pelo carinho, né? Ou pela paixão, pela proximidade, nesse caso, né? Nós temos aí uma influência por admiração, por, por companheirismo mas como nem tudo são flores, né? As influências negativas também podem se tornar tóxicas e destrutivas na vida de qualquer pessoa, né? E a influência que as pessoas causam em nós depende da maneira como elas nos vêm, né? como orientador eu recebo aí toda hora feedback de ex-alunos, de pacientes, de ouvintes, como você aí que está aí me ouvindo agora, dizendo quanto minhas orientações, meus vídeos, etc. levou a seguir um determinado caminho, né? Então Perceba que a maneira como as pessoas te veem, né, causa um grande impacto nas, não só na sua vida, é, mas também na vida das pessoas, né? E é claro que isso faz uma diferença enorme na sua vida, na sua autoestima, na sua empolgação de viver, né, de experimentar a vida, né? Até na motivação que você tem de fazer as coisas. É, invariavelmente, aí, em algum lugar, alguém está se inspirando em você nesse exato momento. Seja pela sua história de vida, seja pelas suas atitudes, é, por um gesto. Isso não importa, né? O que importa é que, assim como você influencia e se inspira em outras pessoas, existem também várias pessoas se inspirando e se espelhando em você. E é isso que determina o seu sucesso, né? Melhor dizendo, é isso que dá a real sensação de felicidade. Né? A maior realização, o maior significado que você pode dar à sua vida não está naquilo que você dá para as pessoas, mas naquilo que você as inspira a fazer, né? como você as motiva. E agora eu quero que você me diga com sinceridade, você sabe me dizer qual é o seu valor, sim ou não. Né? Você sabe identificar os seus pontos positivos, você entendeu que o conceito de perfeição é muito relativo, né? e que mesmo aquilo que nós consideramos negativo em nossa personalidade também é importante para a construção de quem nós somos. Né? Então, se você tem dificuldade em fazer isso sozinho ou sozinha, vem me contar qual é a sua dificuldade, deixa eu te ajudar. Antes de qualquer coisa, né? eu sou um engenheiro. E engenheiros fazem o quê? Identificam problemas solucionam problemas e facilitam a vida das pessoas. Então deixa eu te ajudar, vem falar comigo, a gente só consulta de avaliação, é gratuita, a gente conversa meia horinha, você vai me contar o seu problema, nós vamos ver como eu posso te ajudar a resolver essa dificuldade, vamos ver se é possível traçar um plano, um projeto de vida, o WhatsApp está aí na descrição do vídeo, só mais uma coisinha que eu ia esquecendo, tá? Eu estou formando uma comunidade de mentoria que se chama Orientador Humano. Se você quiser participar das mentorias que nós vamos iniciar em breve, né, nossa comuni nessa comunidade, me mande um WhatsApp que eu te mando um link para você participar. Tá? Orientador Humano é uma forma de orientar as pessoas, de ensinar as pessoas a transmitirem o seu conhecimento. Essa comunidade é fechada, não é um grupo de rede social, tá? e são poucas pessoas que vão participar, inclusive. Então vamos encerrando nossa minha leitoria por hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Um forte abraço e te vejo lá na próxima aula. Até lá!